E aí, pessoal, World App 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, veio trazer novidades sobre o Standoff 2. Aí você fala, ah, o jogo já lançou. Sim, lançou, mas os desenvolvedores já anunciaram novidades para a próxima atualização. É do que o jogo está em alfa, mano. Então, assim, vai ter muitas atualizações e... Já temos informações da próxima atualização. Primeira coisa, meu. Mais modos de jogo. Team Deathmatch. Desarmar. Bomba. Corrida armamentista e captura de bandeira, mano. Olha só, quatro modos de jogo. Atualmente, temos apenas um, tá? É, haverá facas, granadas e novas armas. Exatamente, mano. Vai estar, tá, aos poucos, se completando o jogo. Também haverá mais mapas. Só tem dois mapas de uma infinidade que eles anunciaram. Então, haverá mais mapas. Vai ter skins... E é, os, os jogadores poderão se adicionar como amigos, interatividade entre jogadores. Além de uma coisa que eu senti muita falta, que é personalização de HUD... Sim, vai poder personalizar o HUD já na próxima atualização alfa, hein, mano? Olha só. E chat de voz, já para ir se comunicando aí com os jogadores, vão poder mandar chat de voz, mano. Se você não baixou o Standoff 2, mano, é o primeiro link da descrição. O jogo pesa 146.6 MB e é compatível com qualquer Android 2.3, ou superior, mano. Só não roda no V3. Então, se você curtiu essa notícia, não se esqueça de avaliar. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sino para você, mano. Vai ter live, gameplay de standoff Mano, vai ter muita coisa. Se inscreve aí e tamo junto. Compartilhe, fortalece. No mais é isso, galera. Valeu, falou, eu fui!